E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um É Coisa da Gente. Hoje nós estamos aqui na Wine House. Olha só que legal, Wine House, Casa do Vinho. Nós temos a Casa do Pão em São Mento do Sul e também a Wine House, Casa do Vinho. E o vinho dele foi premiado em primeiro lugar como o melhor vinho do Norte Catarinense. Olha que show! propriedade utiliza a receita do vinho já há mais de 50 anos, eles têm tanto vinho tinto como branco, sem seco e suave, então vocês podem escolher o estilo de vinho que vocês querem e é um vinho sem conservantes, pessoal, olha que importante, principalmente para quem busca o um vinho aí por questões de saúde e recomendações médicas, esse é um vinho extremamente indicado porque ele não possui nenhum tipo de conservante. E não é só o vinho né, o suco deles aqui também não leva nenhum conservante. Se você quiser vir até aqui retirar o seu vinho, você pode conversar com a Almir ou com a Maristela Stigler, que são os proprietários do local. Fica na Estrada Paraná, no bairro Ponte dos Vieiras. É muito bonito o local, vocês estão vendo aí nas imagens. Os vinhos, os produtos, os sucos que eles têm aqui são produtos premiados. Então vocês vão adorar e o preço vocês não vão acreditar. Venham visitar Wine House. vamos valorizar produtos da nossa terra, produtos da nossa gente. Muito obrigado por terem participado e até a próxima. Valeu!